Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, eu e a Thaís estamos chegando em mais uma lenda nova para fazer mais uma exploração, né Thaís? Isso mesmo Foi nos passada a localização, a gente tem que andar agora nessa estrada E a gente viu da estrada que a casa tá por ali, né Thaís? Uhum. Vamos ver se a gente consegue chegar perto da casa O que foi nos passados é que essa casa é assombrada E que ela tinha muita manifestação A família que morava nessa casa é via muita manifestação, a cadeira arrastando, porta batendo, prato caindo coisas fora do lugar, coisas fora do local uma casa potergast, né, Thaís? Um, um, Umas manifestação potergast. Não sabemos a história, o que aconteceu com essa casa, ou se teve alguma coisa nessa casa. Então hoje a gente vai lá para fazer a exploração, para estar voltando no dia e noite para poder fazer a investigação e tentar desvendar esse mistério. Qual é o segredo dessa casa, o porquê que ela é assombrada, né, Thaís? Isso mesmo. Vamos ver se a gente consegue chegar lá? Tá bom, Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. Um... Tiago, se a gente ela tava por aqui, né? Ela tava por aqui, assim, ó Eu não, não consegui ver ela Não viu? Não Você falou que você já viu sete telhado, né? Isso Era por aqui, assim, cara Será que a casa desapareceu? Ela tá no meio da, da das das árvores. Árvore. É. Vamos ver se ela tá aberta, né? Então. Nossa, mas quase não dá para ver mesmo. Aí, ó. Nossa. Cara do céu, chegou um bagulho ruim de chegar perto dela aqui, velho. Ih, tem porta. sinistro, hein? Uhum. aí, pessoal. Caralheira <música> do céu. Isso, tudo fechado de novo. Uhum. Uhum. Uhum. aqui. <música> Olha, tem outra porta aqui, ó. Partiu? Você está com o Ó, tinha uns negócios ali, já dá pra ver. Dá uma uhum. volta dela. Ah, Faz sinistro, a parede. Muita. Aqui não tem. Será que é essa mesmo? Deve não ser, tem, né? deve ser. Ó, tá os pés de banana. Cara, tem uma cama ali. Cama? Tem, tem aqui não vai conseguir entrar aí? Não vê só, mas filma pela janela. Ó, susto! Geladeira. Tá aí, geladeira, geladeira. geladeira? Geladeira. Ó a fossa aí. Tá desbarrancando. Tá, hein? Ei! Ah, ferrou. Vamos ver aquela outra lá. Tenta, ah, tem outra porta ali, Será que aconteceu com essa casa, velho? Então. Será que alguma entidade, alguma coisa que tem nela? Pode ser, né? Se apostou do lugar. É galera. House limãozinho. Ah, parece que está é estourada. Ah, parece mesmo. Está aberta. aberta. Licença. Mostra uns negócios que tem. Tem um lustre, olha luz. Licença. Olha, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha que coisa linda. Tem, né? Ó, guardar a coisa aqui. Aham. Uhum. Isso aqui é coisa de leite, ó. Hum? Grafão de leite. Sim. Tá bem? Nossa, por favor, parece tão grande assim. Oi. banheiro. Que sinistro, hein, cara. Caramba, cara. Olha. Não tem nem filme Tá um cheiro ruim aqui, cara. Nossa, que tava um rato morto aqui. Cadê? Aqui. Hum, olha isso. O coisinho que o pessoal guarda, né? Deve ser. Nós o sítio. Sim, hein? Calcinha, vamos ver aquela geladeira. Tem alguma oh. coisa? Sapatinho. Presente de Deus. Televisão. Uh -huh. Tem uma coisinha guardada aí. Ah, Mas não funciona não. Não. Tira, televisão. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui é outro banheiro, ó. Outro banheiro. Olha aqui, Triste. Coisa de criança. Aqui é bacana. Olha que smart, cara. Sinistro, né? Olha aqui. Vamos dar uma volta volta de dessa casa. Aqui é o que? Peraí. Ah, aqui é outro quarto. Ah, passei direto. É dois quartos. Dois quartinhos. Pessoal, pelo jeito, a pessoa que arrendou isso aqui, ela tá guardando coisa aqui dentro. Sim. Né? Ó, os pneus, as uhum. Talvez nem foi falar pra ela dos acontecimentos aqui. Então, vamos então... Ó, volta, volta essa casa. Bastante madeira, né? Aham. Uhum. Mas a casinha era gostosa, né, Tinha Grande, ó. Sim. Beleza. Quem passou pra gente, pessoal, foi um inscrito do canal que passou a localização. É, passou a localização daqui. Ele falou que trabalhava aqui perto, né? Sim. E que ele ouviu falar essa história aí que a família que morava aqui presenciava essas atividades paranormais dentro da casa. E agora, pelo jeito, parece que tem gente que... Tá guardando coisa aí, né, Thaís? Uhum. Então o local é, é abandonado, mas tem coisas que estão guardando tá aí. guardando. Aqui eu acho que tinha mais alguma coisa, ó. Falei, ó. Tá vendo? Sim. Talvez uma tuia, uma garagem. Alguma coisa. Às vezes também, por o por local ser abandonado, se não tá a gente morando, o pessoal fala que é assombrado e talvez não é. É mas possa ser que seja somado. A casa é sinistra, Sinistra, a gente não sinistra. sabe se é verdade isso daí, né? É. O inscrito o... também não, não, tipo assim, ele não confirmou, ele foi passado, passou Sim. pra gente o que ele ficou sabendo. O que a gente vai ter que fazer, Thaís? como a gente viu que tem gente guardando coisa aí, uh -huh. vamos dar uma volta na, na vizinhança aí, ver se acha algum vizinho próximo, Sim. e vamos tirar informação é, se ele sabe de alguma coisa, sabe se tem alguém cuidando aqui. Uh -huh. Para a gente poder tentar voltar à noite. Sim, claro. Porque voltar assim à noite não tem como, pessoal. Não, porque é... depois o pessoal acha que a gente tá roubando as coisas é, que tem gente... aí. É. Como tem coisas guardadas ali, a gente tem que tentar falar com a pessoa que está guardando essas coisas aí. Sim. Vamos dar uma volta por aí? Vamos, Vamos. ver se a gente consegue encontrar alguma coisa? Aham. Uh -huh. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal. Vou encerrar por aqui. E se aí der tudo certo, a gente vai estar voltando à noite para poder fazer a investigação aqui nessa casa, passar os nossos aparelhos, tentar a comunicação pelo Spirit Box, né, Thaís? Isso mesmo. Bora lá? Vamos lá. Galera, até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.